Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. As primeiras imagens da temporada de No Limite foram mostradas durante a final do BBB21. Os participantes apareceram passando por perrengues durante as provas do reality que estreia na próxima terça-feira dia 11. Nas imagens, os 16 ex-BBB tiraram as vendas na fictícia Praia Brava, no Ceará, a 100 km da capital de Fortaleza. O também mostra a Jessica Miller comentando sobre a experiência, além de uma cena em que a Ariadna passa mal durante uma das atividades. Paula Morim e Kaysar, que estiveram junto no BBB 18 aparecem comemorando no vídeo após vitória em uma das provas do reality. Em No Limite, os participantes são divididos em duas equipes, eles vão encarar a prova de privilégios. Grupo que vencer a disputa ganha objetos considerados de grande valor para o jogo, como saco de dormir, faca ou fósforo. Em coletiva virtual realizada ontem, o apresentador André Marques afirmou que não aguentaria os perrengues encarados pelos participantes de No Limite. Achei que não era tão pesado, mas leva qualquer pessoa ao limite. E você, irá acompanhar o reality da Globo? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo.